E o amigo Miguel trouxe-me um carro que é uma novidade no canal, um 135, é isso não é? Exatamente, com o famoso motor BN55, 55. O gajo quando compra. Eu antes de comprar o carro já tinha a ré para o mercado. <risos> Jura? Jura? <risos> Jura, top! <risos> oh, Olha, páscoa. Páscoa Chega ali calor! Oh. <risos> Top, meu. E yeah, aí, eu vejo aqui. Faz assim, tiras pé aqui. Oh. <risos> <risos> Call of Duty. <risos> eu do Call of Duty. Top. Alto Às banho. vezes vais à Autobano Estamos a chegar. Yeah. Permites-me que eu teste o mapa? Com certeza. Com certeza. <risos> é quando tu quiseres. Bora lá.